Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos para mais um vídeo sem enrolação. Hoje eu quero falar sobre um tema muito, mas muito importante para todos nós, inclusive para você que está assistindo esse vídeo aí. Esse assunto, ele se trata do clima. Eu não sei se vocês acompanharam, né? Mas a ONU declarou universalmente aí o efeito estufa, os defeitos do clima são irreversíveis mesmo que a gente pare de emitir carbono na atmosfera hoje vai levar 30 anos para que as temperaturas comecem a se tornar como elas eram há 30 anos atrás uma coisa assim mais normal para a Terra bom, isso gera o que? Né? isso gera ondas de calor extremas Ondas de frio também extremos, ventos extremos, ou seja, tudo extremo. Pensando nisso, é que eu vim aqui fazer esse vídeo. Eu queria, antes, é, só para confirmar isso que eu estou falando, mostrar para vocês algumas notícias. Vamos lá? Vocês se lembram na Alemanha que aconteceu então? Aí teve um brasileiro que falou: é como se fosse acabar tudo. Disse Cearense sobre enchentes na Alemanha: mudança climática no oceano pode congelar a Europa e a América do Norte. Entenda como calor extremo será sete vezes mais comum até 2050, assim como grandes incêndios, que é o que a gente está vendo, né? Na Grécia, nos Estados Unidos, na Bulgária e outros países ali ao redor. É onda de calor de 40 graus Celsius e fogo na Europa. Até praias precisam ser evacuadas. Ondas de calor que ocorriam a cada 50 anos Agora vem a cada década, diz relatório da ONU. Calor extremo, como nos Estados Unidos e na Europa, serão cada vez mais comuns. Chuvas que devastaram a China podem estar relacionadas às mudanças climáticas. Eram chuvas de até mil anos, né, que nunca tinham acontecido assim durante mil anos. Vieram com uma intensidade gigantesca, uma extremidade assim, de chuvas. Bom, vocês viram que não sou eu que estou falando coisas da minha cabeça, né? Isso daí são coisas que todos nós estamos vendo e são coisas que as notícias estão mostrando. Bom, mas como que a gente faz então para nos prepararmos para o que virá é, que vai afetar todo mundo no planeta Terra? Onde nós moramos? Nós moramos em nossas casas, né? mas a coisa mais importante que nós precisamos considerar é o tipo de material que nossas moradias são construídas. A maior parte das nossas moradias são construídas com esse tipo de tijolo, que é o tijolo de barro. Todo mundo sabe disso, é o conhecido seis furos. O que acontece com esse tijolo baiano seis furos é que ele, pelo fato de ser barro, ele reage conforme a temperatura externa dele, conforme a temperatura ambiente dele Se estiver quente, ele está quente, se estiver frio, ele está frio Se ele estiver aqui, né, como a gente sabe, entre um bloco e outro né, Quando você vai assentar o tijolo na no piso, lá, você assenta o tijolo Aí você vai vir com a colher de pedreiro, vai colocar a massa aqui, vai colocar um outro tijolo em cima Aqui você já tem, entre um tijolo e outro, massa de cimento o cimento ele também reage conforme a temperatura ambiente. Se está frio ele está frio, se está molhado ele está molhado, se está quente ele está quente. Quando ele está quente ele trinca. E se tiver quente você jogar água ele vai trincar também, certo? Depois que você preencheu, né? toda levantou toda a sua parede, o que, que você vai fazer? Você vai jogar o chapisco aqui, depois você vai passar a régua, depois você vai jogar o embolso, você vai passar a régua, depois você vai jogar o reboco, você vai passar a régua, depois você vai passar a massa corrida, depois você vai passar uma seladora, depois você vai passar uma tinta, beleza? Toda essa camada que você adicionou aqui, que ela vai de uns 3 centímetros mais ou menos, ela não impede a passagem dos raios solares do calor dos raios solares por dentro desses furos aqui que vão atravessar esses furos e vão cair para dentro da do ambiente da sua casa todas essas, essas camadas não permitem esse impedimento não impedem isso daqui o é que acontece é o um, que é o um efeito estufa o é um efeito estufa da construção quando esse calor atravessa esses furos e cai para dentro do ambiente da sua casa é como se fosse na na atmosfera os raios solares entram e quando voltam eles não conseguem sair. A mesma coisa, eles entram na sua casa e não conseguem sair. Então a sua casa acaba ficando super aquecida, o que gera trincas na parede, o que gera também uma coisa muito séria que poucas pessoas observam, que é o amolecimento dos canos de PVC, porque dentro do telhado o né, que, que acontece? O sol atravessa as telhas de barro, formando ali entre a laje e a armação do telhado e as telhas uma estufa enorme, aquecendo a caixa de água de amianto ou de plástico, gerando para essa água resíduos tóxicos e esses resíduos tóxicos com essa água já morna e mais para quente escorre para os canos causando um amolecimento nos canos causando também um amolecimento nos cotovelos e nos joelhos dos canos causando ali algum tipo de vazamento que pode vir a prejudicar até mesmo a estrutura da sua casa caso você não tenha percebido um aumento no valor da sua conta de água né então você vê que é um material ultrapassado. Não tem mais se construir uma casa, tem que construir um ambiente para você sobreviver. Principalmente por causa dessas mudanças climáticas que todos nós agora estaremos sujeitos, certo? Como substituir isso? Existe sim uma forma de você substituir o bloco de barro pelo bloco de gesso. E eu vou provar isso para você agora aqui nesse vídeo. Esse bloco que tá aqui no chão, que eu vou levantar agora, ele pesa mais ou menos 23 quilos, tá? Então, olha só isso. É um bloco enorme, cara, de 23 quilos, olha isso, 23 quilos, são 63 centímetros, 63 centímetros de comprimento por 50 centímetros de altura com encaixe macho. Esse aqui é o macho, tá? O encaixe fêmea que o outro bloco vem encaixado aqui, conforme você pode ver aí nessas imagens que eu estou mostrando agora. Então, o que é que que, que que acontece com o gesso? Vamos ver o que que essa imagem que eu estou mostrando para você no na parte azul ela fala. Mais importante que o bom desenvolvimento termoacústico é desenvolver a sustentabilidade. Segundo estudos, para ser considerado um bom isolante térmico, o material precisa reduzir em até 4 graus Celsius a sensação térmica de um ambiente. O gesso desenvolve muito bem essa função, pois ao utilizar essa, essa técnica em ambientes voltados ao poente, onde o sol se põe, o gesso tem a capacidade de reduzir em até 5 graus Celsius. Acoplados a outros materiais, o gesso tem a capacidade de reduzir por volta de 14 graus Celsius, reduzindo também o uso de máquinas para ventilação e refrigeração de ambientes, como ar-condicionado, podendo ter a redução de energia em até 30%. O gesso tem a capacidade de reduzir a sensação térmica, pois absorve grande quantidade de umidade devido à sua estrutura composta por cristais que funcionam como grandes poros. Essa umidade é liberada na medida em que o ambiente vai ficando seco-quente. seco, quente. Com essa composição e retenção de umidade, o gesso tem uma grande resistência ao fogo. Além dos benefícios citados anteriormente, o gesso é um bom aliado a locais mais frios, pois também tem grande poder em reter o calor gerado em ambiente fechado. Então você viu que o gesso ele tem a capacidade de impedir, né, diferentemente, de, diferentemente do bloco de barro, ele tem a capacidade de impedir o seguinte, quando, cadê minha mão? Minha mão tá aqui, ó. quando o sol, né, os raios solares batem numa parede de gesso, o gesso aqui na sua, no seu interior, ele impede que os raios solares atravessem essa parede de gesso, e façam de dentro da sua casa um forno, isso é muito importante, e ele tem a mesma ação no frio, ele impede que o frio atravesse né, esses poros todos que formam esse bloco de gesso e transforma a sua casa numa geladeira, ele é um isolante térmico e acústico, e é impedindo também a passagem do som, né, do ruído externo lá, tiver... Muito barulho, música, chuva, som de carro, etc. E tal. Ou seja, ele protege você do ambiente externo. Outra coisa importante de se salientar é o seguinte. Olha só o tamanho dessa peça de, de, de gesso. Compara o tamanho desse bloco de gesso com o tamanho desse bloco de gesso aqui, olha só. Um, dois blocos de barro, três, quatro, cinco. Quer dizer, tem então dez bloquinhos desse para fazer um bloco desse, olha a rapidez que eu vou ter construindo, né, fazendo um aparelhamento com esse bloco de gesso ao invés desse gesso aqui de cimento, outra coisa tá, vou deixar esse, esse bloco aqui, esse bloco de barro vai requerer muito mais tempo, muito mais mão de obra, muito mais material, porque para isso daqui, o bater o gesso cola ali com o batedor numa furadeira e já está pronto para colocar a cola aqui em cima e um outro bloco desse e um dia eu consigo levantar e tranquilamente 120, 130 metros, sossegado. Agora, independente disso, o que, que eu posso fazer? Se colocar aqui do lado do bloco gesso, certo? Depois eu vou explicar o que, que é. Olha o que, que eu posso fazer. Eu posso usar o Monster Block Evolution, certo? Pra eu poder construir a minha casa também, olha só que interessante, ele tem a fêmea aqui na parte de cima, tem o macho aqui na parte de trás e os seus invólucros para poder fazer as colunas e também passar o encanamento, a fiação etc, ele está balançando assim porque o macho está aqui na parte de baixo, tá? Então olha a espessura desse bloco aqui São 14 centímetros de espessura Você acha mesmo que algum tipo de calor Ou algum tipo de frio vai atravessar por esse bloco? Eu acho meio que impossível Comparação Olha a espessura dessa paredinha desse bloco de barro Você acha que é mais fácil o calor e o frio passar por aqui Ou passar por aqui, né? Eu acho que eu não preciso nem responder Porque isso me parece meio óbvio E olha também a espessura desse bloco aqui são 7 centímetros de bloco de gesso maciço e ainda existe o de 10 centímetros e o mais interessante são blocos hidrofugados você pode jogar água neles que eles não molham e esse daqui se você jogar água nele com certeza ele vai molhar. Para ficar um negócio melhor ainda, muito mais protegido dessa quantidade imensa de chuvas que virão para nos deixar muito preocupados, você deve, né, adicionar o gesso bloque na sua massa de gesso para revestir depois ali quando você for fazer o acabamento a sua, a sua parede com o gesso bloco, impedindo 100% a passagem de água que vier de fora bater na sua parede tentar atravessar ela não vai atravessar com o gesso bloque porque isso daqui é um hidrofugante de primeiríssima qualidade com materiais assim de excelência o que você tem nas suas mãos é a possibilidade de daqui para frente tá presta atenção daqui para frente começar a construir a sua casa com gesso utilizando blocos de gesso aí você pensa ah mas eu já tenho a minha casa construída com um bloquinho de barro o que que eu faço Yuri você faz o seguinte você me chama para uma consultoria né mas aqui eu vou já te dar um uma dica bem legal, você compra os blocos de gesso apenas para revestir por fora a sua casa inteirinha com os blocos de gesso protegendo assim a sua parede de barro ou bloco de concreto né então você vai ampliar os anos de vida da sua casa e vai fazer uma coisa que vai te deixar muito seguro, o gesso ele é altamente resistente ao fogo esse aumento de temperatura que a gente vai ter na atmosfera se a sua casa for revestida com os blocos de gesso tá tanto o monster block quanto o blocão o que vai acontecer? Você vai ampliar os anos de vida da sua casa, mesmo assim você deve impermeabilizar utilizando o bloco gesso. Você pode decorar sua casa com placas de gesso 3D, onde eu ainda vou fazer o review do vídeo das formas de gesso para a placa 3D da Bitamaki, que já me mandou as formas e eu, eu ainda não fiz o vídeo porque ainda não deu, mas essa semana eu prometo que eu vou fazer. Mesmo que você tenha calafetação dentro da sua casa, né se ela for cercada de vidro, etc e tal, você tem que se preocupar com a energia elétrica. Será que quando tivermos tanto calor ou tantas chuvas e tantos ventos, né não vai arrancar os fios dos postes ou não vai derrubar algumas torres, deixando sua casa sem energia, deixando entrar frio? Ou deixando entrar calor, é impedindo o funcionamento do seu ar condicionado. Isso daí é uma coisa que você precisa pensar também. Outra coisa que você pode fazer com gesso é recobrir o seu telhado inteiro com com gesso líquido, com hidrofugante também. Por quê? Porque assim toda a chuva que bater no seu telhado não vai penetrar pelas telhas, ela bate, escorre para as calhas e vai para a via fluvial. E a luz do sol que bater no seu telhado, ela vai refletir de volta, não atravessando o barro das telhas formando aquela estufa né, em cima da, linha da tua laje, deixando aquele forno transpassar o calor para dentro da sua casa. Outra sacada que você precisa ter aí também na prevenção do seu imóvel. O mesmo funciona para os prédios, as paredes de fechamento dos prédios. Né? Tem muito construtor de prédio já partindo para o bloco de gesso, muito construtor de casa abandonando o um bloquinho de barro e partindo para o bloco de gesso. Muita gente aí querendo revestir as suas paredes com o bloco de gesso. Esse material ele é o futuro, não tem como escapar muito disso daqui. Bom pessoal, para a gente finalizar esse vídeo, tá? Eu quero mostrar para vocês como foi que toda essa história aqui ela começou. É rapidinho, fica aí até o final, você não vai se arrepender, tá? Vamos olhar aqui na minha tela o meu site casasdegesso.com.br Você digita www.casasdegesso.com.br Você vai cair nesse site e aí você vai vir aqui nesse texto recolhível, como tudo começou. Aí aqui tem uma matéria do jornal O Estado de São Paulo. É, não sou eu que estou falando disso, é o jornal O Estado de São Paulo, que tem muita credibilidade. Então olha só como que aconteceu. Ó. É, só vou ler essa parte aqui que é mais interessante. Ó. Pela primeira vez, os moradores da periferia de Araripe, onde está o maior polo de gerenteiro do país, responsável por 50% da produção nacional. Eles usaram sobras de blocos de gesso comuns encontrados no varejo e vendidos para a construção de paredes de vedação, conta o professor Carlos Wellington Pires, coordenador de pesquisa do Instituto Tecnológico de Pernambuco. Pires foi chamado para adequar o sistema às normas construtivas. Aí ele diz, alteramos a composição do bloco, que agora é hidrofugado, expulsa a água e criamos parâmetros para a fundação e proteção contra a água, explica Aí o que acontece? É, o presidente da Gesso, José Zinonjosa Filho, conta que tudo começou em 2004 quando, ó, presta atenção, quando a região foi atingida por fortes chuvas a inundação, ou seja, teve uma inundação no local derrubou muitas casas de alvenaria Apenas as de gesso resistiram, sem infiltrações ou rachaduras. A resistência das moradias chamou a atenção da Philips do Brasil, que por meio da ONG Suíça Florindon captou os recursos e fez um convênio com o Sim do Gesso. Construímos 200 casas com a fiscalização da Companhia Estadual de Habitação, que é a Coab, entregues aos desabrigados em 2005." Aí o que aconteceu? A Caixa Econômica entrou no meio. Agora, a Caixa Econômica Federal acompanha a construção de 60 casas em Trindade, Pernambuco, que servirão de base para o processo de aprovação do financiamento de outras 700 habitações no Araripe. Ainda em Trindade, foram construídos três postos de saúde de gesso a R$ 80 mil cada um. O orçamento da Prefeitura de 250 mil era para uma unidade, explicou Josias, ou seja, com 250 mil, que era para construir uma de alvenaria, eles construíram três de gesso, então você vê que é muito mais barato. Né? Quais são as vantagens? As vantagens do sistema estão na rapidez da construção, no fato de dispensar o reboco e no desempenho do material, que não propaga fogo e é um ótimo isolante termoacústico. Os imóveis da uricuri e e araripina, por exemplo, com 42 metros quadrados, foram feitos em 10 dias e custaram 12 mil reais cada um. Então você viu, pessoal? como é possível você ter a sua casa que você vai construir com um material de primeiríssima qualidade, tá? que é o bloco de gesso e o hidrofugante para gesso, dá para você construir sua casa muito mais rápido do que você imaginava gastando muito menos desde a fundação até o telhado com emparelhamento, dá para você economizar muito dinheiro com isso tudo e se você já tem sua casa pronta você pode revestir sua casa por fora só com com esse tipo de bloco aqui já é suficiente, tá? É o bloco de 7 mesmo, é suficiente para você revestir todas as paredes da sua casa por fora. Ele é fácil de cortar com serrote aqui, tranquilão. Se você preferir algo bem mais forte muito mais robusto, você pode revestir a sua casa por fora só com monster block também, tranquilão. É usar bloco gesso, você terá muitas vantagens. No conforto da sua casa Muita proteção no conforto da sua casa E vai ser uma pessoa que vai Ficar muito mais chegada, vivendo muito mais feliz Com menos estresse Obrigado, fiquem com Deus Inscreva-se no canal, até o próximo vídeo Beijos